Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou fazer o meu material escolar 2019! yay! Tô com um celular novo, então... A qualidade aí da, da câmera vai ficar melhor. Talvez eu faça um vídeo mostrando ele, talvez não. Não sei, gente. Vamos ver. Então vamos começar pelo meu material. Gente, tirei dessa cola ainda, então... Vou tirar aqui agora com vocês. Eu vou abrir tudo aqui com vocês, gente. Ignora aquela luz ali, tá, gente? Que que, sei lá, ah, eu também não tô gravando no lugar de sempre Porque porque sim, gente Porque eu fiquei com vontade de gravar aqui agora E é isso Então vamos lá, gente a primeira coisa que eu vou mostrar, gente É a minha mochila, que eu estou apaixonada Olha, gente ah, Gente, o Juliana tá com etiqueta ainda, trupo. Tá com etiqueta ainda, gente Deixa eu tirar a etiqueta aqui Gente, minha mãe pegou uma tesoura aqui pra mim Então isso vai me ajudar bastante Já ajudou Pronto. Essa daqui é a mochila Gente, ignora esse barulho aí Essa daqui é a mochila, gente Ela é muito maravilhosa, gente Olha isso A gente passa a mão, ó Deixa eu mudar ela A gente passa a mão, ela muda de cor Opa. Olha, gente Ela fica assim, ó Ai, eu consegui fazer um coração sem querer Ó, fiz um coração sem querer E ela é muda de cor, tá vendo? Ela é muito linda, gente Olha isso que atrás é assim normal ela eu vou deixar ela maior mãe fazer um barulho eu não você como... faz barulho até com o pé mãe eu até com o pé ela faz foi... de... barulho até com o pé uhum. mãe mas anda direito mãe não faz que ela é assim ó brilhosa aqui no negócio que passa tá vendo que é onde passa o zíper é assim, colorido, muito lindo gente. Parece sereia. E em cima também é assim, Ai, ó. O bolso da frente, que é onde eu vou botar meu lanche e tal. Essas coisas assim. Não vai ser muita coisa de lanche. Sério, eu tô muito apaixonada dessa mochila. Olha, gente. Você passa a mão e ela muda de cor. E é claro... Tinha rosa lá na loja, tinha rosa e preta. Eu escolhi a colorida. muito obrigada. Eu sempre vou deixar ela assim, ó. Coloridinha. Eu nunca vou deixar assim, não, porque... Sei lá, só umas partes vai ficar cinza, né, outras não, umas vai ficar cinza, outras não. Mas eu vou deixar sempre coloridinho ali, assim, ó. Aqui e muda. Aí aqui, esse é o bolso da frente, ó. Deixa eu passar. Assim que é o zíper, ó, gente. Zíper assim. É bem grande esse bolso aqui da frente. Ó, dá pra botar bastante longe. Eu vou ter que ter bastante cuidado pra não sejar essa mochila, que então não dá pra lavar essa mochila. Mas, ó, o é, é, bolso é bem grande. Não dá pra mostrar. Não, não dá pra mostrar, gente. Mas o bolso é bem grande, ó. Tão vendo? O bolso é bem grande. Já trocou toda a cor dela. E só de você mexer um pouquinho com ela, ela, já troca toda a cor. Gente, esse bolso aqui de cima, que é o maior, né, ele bem grande. Isso aqui é uma etiqueta, é assim. Ele é bem grande. E tá bem cheiroso aqui dentro. Olha aqui. Bem grande assim, ó, gente. Ó. Tão vendo? É bem grande meu braço. Entra assim, tá vendo? quase meu braço inteiro ali dentro. Bem grande. Gente, essa aqui é a mochila que eu vou todos os dias pra escola que eu amei ela. Que deixar ela aqui atrás. Coloquei ela ali atrás. Próxima coisa que eu vou mostrar, gente. É... Desculpa esse espaço aqui, tá, gente? Já chegamos para cá. Dizemos que não vai aparecer. Ai, ah, deixa assim mesmo, gente. Ah, a próxima coisa que eu vou mostrar é o meu caderno, gente. O meu caderno eu só comprei um só. Eu comprei um de 10 matérias, porque eu não sei se vai precisar de mais. Então eu só comprei um de 10 matérias, que é bem bonito também. Gente. É quem me conhece sabe que eu amo La Casa de Papel E tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre séries Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo Que é um vídeo sobre séries que eu fiz Se você quiser saber do que, que é séries Do que, que, que eu falo nesse vídeo Assista lá, depois de assistir esse daqui, gente. Olha gente, esse casamento é muito lindo Tá escrito La Casa de Papel La Casa de Papel Tem só com a máscara Ó, oh, gente, e tipo, tem uns personagens que estão em destaque. Os personagens que estão em destaque, não sei se dá pra ver aí. Mas é esse aqui, esse aqui, tem que olhar assim. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse daqui. E você vira assim, aqui na vida real, né? aí na câmera não dá pra ver, eu acho. Você vira assim e ele meio que sai do, do, do caderno. É bem legal, gente. Ah, dá pra vocês verem aí ó oh, tão vendo? Viu? É meio que assim, ele sai meio do caderno Se você virar É bem legal, gente Ele tem Ele tem figurinha, gente Ai meu Deus, ele tem figurinha Ele tem figurinhas Eu comprei esse material ontem No shopping, e eu vou lá de novo No shopping hoje com a minha amiga E eu acho que eu vou gravar com ela, não sei Aí as minhas Aí aqui tem essas máscaras que eu nunca reparei que as máscaras... N gente, eu assisti a série toda e nunca reparei que as máscaras tinham esse cabelinho aqui, ó. Cadê o cabelinho? Deixa eu ver um que tá. Aqui, esse aqui ó. Tá vendo? Nunca reparei que tinha esse cabelinho aqui, gente. Nunca reparei. Só reparei aqui agora por causa que elas estão sem o capô. Então eu reparei aqui agora. Ela né? não tá com batom. Então eu tomara que não um suje caderno. Mas enfim. Aí aqui tem esse negocinho aqui, que geralmente tem cheirinho. Esse aqui tem, tem cheirinho um pouquinho... E essas aqui são as figurinhas, gente, muito lindas. Tô apaixonada. É, aqui tá escrito um negócio para poder usar os adesivos para poder marcar as divisórias do caderno, tá escrito. Utilizo os marcadores adesivos nas divisórias do caderno. Vou usar isso. Aqui aí tem os personagens que estão escrito algumas coisas em inglês, que tem o nome dos personagens principais. Tem importante essas coisas assim aqui em cima. Eu não sei pra que, que serve isso, não, gente. Gente, pra que serve isso? Não sei, gente. Esse negocinho aqui em cima também é adesivo, mas eu não sei pra que, que serve, não. Mas é bem bonito esse tá adesivo, gente. Tô apaixonada. Aí você passa assim. Aqui na, na tabela de adesivo não tem nada. É uma folha branca. Aí, gente, tem... Tá escrito lá, a casa de papel, aqui em cima. Aqui tem os personagens. E aqui tem... Todos... Tá difícil E tem todos os meus dados, gente Eu ainda não botei, então não tenho os meus dados ainda Mas eu vou botar tudo aqui No meu Twitter, Snap e tal Eu não tenho Twitter, gente, mas O meu Instagram... Eu não vou colocar aqui, gente, os meus dados que tem no Twitter, não tenho Twitter, mas as minhas redes sociais que eu tenho, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Tem meu e-mail, tem Instagram, Snapchat, Snapchat, gente, eu só uso pra tirar foto mesmo, mas pra postar alguma coisa, eu não uso não, então eu nem vou deixar aí na descrição do vídeo. O conteúdo, aí virando aqui a folha, tem esses... Negócio aqui, textura lacado casa, papel em cima. Tem provas e trabalhos, data, matéria, professor, sala, modações, e tem os personagens. são Que isso vai ter em todas as divisórias do caderno. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem assim que são as folhas, gente, ó. São... são bem normais, mas o caderno é bem bonito. Mas elas são bem bonitas porque elas são brancas, gente. E eu prefiro o caderno com folha branca, que aí não... Porque aí fica mais fácil de aparecer e tal. Gente. Atrás tem esses.. Esse, atrás assim, gente, tá vendo? Aqui atrás tem esses, essas máscaras. E aqui, atrás do, li, do caderno, tá do la de papel, tá do Netflix. Que são do Netflix, né, gente? Tá então, é muito bom isso do Netflix. Aqui tem, tem lacata de papel. La casa de papel, gente, é uma das minhas séries favoritas. É muito bom mesmo. Eu amo lacazia de papel. Então, esse é o meu caderno, gente Eu amei, amei muito Gente, não tem muita coisa pra me mostrar Então agora eu vou mostrar O básico Que eu comprei tipo, Pra me estudar e tal, os básicos Eu nem abri ainda, eu vou abrir aqui com vocês Essas coisas Aqui eu comprei um estojo, eu comprei um estojo bem pequenininho Eu vou abrir ele aqui agora Comprei um estojo bem pequenininho Porque eu vou botar pouca coisa sabe Eu vou botar muita coisa E eu vou botar as coisas dele Aqui dentro, agora com vocês. Cheiroso, gente. Nossa. Nossa, gente, é muito cheiroso, meu Deus. Aí, gente, eu comprei de, de Ilhama, olha, gente. É muito bonitinho, né, gente? Porque eu amo Ilhama, gente. Quem não ama Ilhama? Eu amo animais. Mas ilhama é um... maravilhoso, gente. E tem cacto, gente. Eu amo cacto. Eu amo ilhama. Então, tipo, as coisas favoritas aqui. Tem cacto laranja, mãe. Nunca vi cacto laranja. Agora, só não sei o que, que é isso aqui, gente. Se vocês souberem, comentem aqui. Eu acho que é bacon. Então, não sei. Oi, oh, ele é assim, fininho. Vou ver ele aqui. Ah, gente, ele tem papelão dentro, ó. Diz que ele tá durinho. Gente, ó. Esse papelão ficou até com formato. Eu devia estar tá lá há muito tempo, né? para ficar com formato. Aí. Ele aqui dentro é. É tipo um plástico de piscina, parece? Ele é assim. Ele é bem espaçoso, porque eu vou levar pouca coisa. Gente, esse aqui é o estojo. E conforme eu for mostrando as outras coisas pra vocês, eu vou mostrando pra vocês. Meu apontador, gente. Tô apaixonada por esse apontador, olha. mapet Gente, muito fofo. Ai, que gente, ele é de um coelhinho. Gente, muito fofinho, gente. Eu vou abrir aqui com vocês. E, gente, talvez eu vá trocar de... De escola, talvez eu não vá trocar Talvez eu vá trocar, eu acho que eu vou trocar Não, eu acho que eu não vou trocar, mas eu não sei Eu tô decidindo ainda, gente Eu vou falar pra vocês se eu vou trocar de escola ou não Lá no meu Insta, quando eu Realmente tiver a decisão certa, gente Esse aqui é o apontador, gente Olha, gente, que fofinho, depois eu vou testar para ver como é que é, o que aponta Olha aqui a bundinha dele, ai, gente, muito fofinho, gente Tô apaixonada Os lápis, olha Esses são os lápis e eles são Neon são neon, gente. Então, muito bonitos, né? Olha, gente. É da Fábio Castel. muito lindo, né, que é um menino Olha, gente, como é que esse negócio da mão funciona? Funciona. Esqueci de botar um coelhinho. Vou botar um coelhinho. Porque eu não botei um coelhinho. Pronto. Aí, gente. É, eles são neon. E eu acho que neon só dá pra ver na luz negra, né? Então, eu não tenho luz negra. Então. É. é isso aí. Então, a gente, só vai dar. Eu acho que tem aplicativos pra celular que deixa é, a luz do, do telefone negra, né? Que deixa com a lanterna negra. Eu vou tentar, vou ver se eu acho algum. Se eu achar algum, eu vou gravar um vídeo rapidinho. Deu de botando pra ver se funciona mesmo. E, enfim, gente, eles são assim. Eu não sei se eu vou abrir. Cortei o negocinho da Fabio Castelo. Olha, gente, foi tipo um negocinho pra deixar o lápis, né? Ficou bem legal. Oi! Eu... Ai, gente, eles são muito lindos. Caraca, gente, eles são muito lindos. Olha, são muito lindos. Eles são neon mesmo. tem certeza que são neon. Olha, gente, muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu amei, gente. Madeira florestada está escrito aqui. Vou botar um estojo o apontador, gente, é... eu sei lá, né, se esse cabe no estojo. Cabe no estojo, ótimo. Próxima coisa, gente, é a régua. Uma régua assim que nem vai caber no estojo. Gente, eu ia comprar outro estojo maior. que tinha brilho. Ai, mas aí eu preferi esse esse daqui, que ele é menor, porque eu não vou levar muita coisa. Então, né, só vou levar o básico. Gente, essa régua aqui, maravilhosa, que é rosa. o homem gente. A gente é muito linda Mas ela, ela é durinha, sabe? Não é aquelas mole, não Aí ela é bem bonita Eu amei, gente A próxima coisa é o marca-texto da Estabilo Ai, gente <risos> Marca-texto da Estabilo Eu peguei esse rosa fortão aqui Porque ele é bem bonito Vou mostrar aqui pra vocês no, no papelão mesmo Nem sei se vai funcionar Funcionou, viu, gente É tão bom funcionar Até um papelão, gente, isso aí é muito bom Aí eu peguei um marca-texto só Porque não... Sei lá Só peguei um marca-texto Peguei um marca-texto da Estabilo Peguei é, essas canetas aqui da Estabilo também Três canetas da Estabilo Uma vermelha e duas azuis Ó Bem fininha a ponta, isso é top eu Comprei essa cola aqui Essa cola, gente, é a melhor marca de cola pra você fazer slime Eu comprei uma post-it rosa Gente, depois que eu comprei Eu falei assim, gente, eu devia ter comprado uma post-it Mais clara, sabe? Uma cor mais clara Que aí aparece mais Aparece mais quando eu escrever, né? Mas eu comprei essa rosa aqui Eu achei bonita assim mesmo Eu não vou tirar do plástico porque Não vou tirar do plástico porque senão vai ficar solta, né? E eu não vou usar agora, então vou deixar aqui. É a borracha, gente. Comprei essa borracha aqui, ó. Gente, ignora esse barulho de janela aí, tá, gente? Por favor. Comprei essa borracha aqui, ó, gente. Que ela é de gilete. E eu vou abrir aqui ela. Ai, ela é mais fácil de abrir. Ai, já... vou gravar... Ai, minha unha. Hum, que nervoso que deu agora. Jesus. Se você não, não, me, não me segue lá no Instagram, me segue lá, gente, que o nome tá passando aí na tela e também tá, tá, na, tá na descrição do vídeo. Aí você me segue lá. Gente, olha que legal. Olha, ela... Caraca, gente, é muito legal, olha. Você sobe assim, ó, parece uma gilete. Mano, que top. Aí, tipo, se acabar essa borracha aqui... Tomara que não quebre, né, gente? Se acabar essa borracha aqui... Já vem uma reserva, gente Então, tipo, vai durar o ano todo Porque esse ano eu vou usar mais caneta, né, gente Porque eu tô indo pro sétimo ano Então eu vou usar mais caneta do que lápis Então vai durar o ano todo, tenho certeza Já vou ter aqui no estojo, gente Lick paper, que paper, gente Peguei o um simplesinho também Também é da Faber-Castell E é líquido Ai, ah, gente, ele é bem bonitinho A embalagem dele, ó Bem bonitinho Vou passar aqui nesse papel aqui do, do apontador pra ver se funciona. Vamos gente. Nossa, ele tem um cheiro bem diferente. Ó, gente. Ele até que é bom. Não é igual o outro, não. Deve ser porque é da Faber-Castell. O outro deve ser um qualquer. Ele é bom. Eu acho que é bom, sim. É bom. Esse é o meu material escolar. Eu não comprei garrafinha, gente. Porque eu já tenho um copo de sorvete ali que eu vou usar. Pô, eu não sei se eu vou comprar uma garrafinha ainda. Eu acho que eu vou comprar uma garrafinha. Não sei, gente. Não sei dizer. Então, eu devo botar assim. Ai, cuidado. Cuidado, meu filho. Ai, mãe. Que bonitinho. Ai, é muito bonitinho. Ele levanta o dentinho enquanto a gente aponta. É, nem sabia. É, olha aqui, gente. Ai, gente, é muito bonitinho. Eu tô fazendo sem força pra não apontar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. Um beijo e tchau!